Olá, tudo bem? Então, eu estava fazendo essa saia para vocês, e assim que eu terminasse, eu ia postar para vocês. Mas é o seguinte, infelizmente não vai dar, porque minha linha está acabando, né? Olha só, tá acabando, né? Então, até aí tudo bem. Bom, é o seguinte, eu estava fazendo uma saia do tamanho M. Tá? Aqui tem 43 centímetros. Eu tava fazendo um pouquinho só maior do que a minha medida, tá? Eu medi lá no quadril e fiz as correntinhas, né? O múltiplo do ponto. Então, aqui é o seguinte. Aqui foram mais ou menos usados uns 10 novelinhos desse daqui. Cada novelinho tem 20 gramas, 80 metros, tá? Foi o que eu usei. Então, para esse tamanho aqui, foram tudo que eu tinha, né? Eu achei que não fosse assim usar muito. Eu economizei bastante aqui, principalmente nessa parte, tá? Mas eu vou passar o ponto original pra vocês, tá? E aqui é o seguinte: é uma saia de três leques, tá? Então, aqui o primeiro leque é um leque simples, ok? eu fiz apenas seis carreiras aqui vocês poderiam estar fazendo mais ou menos uns 10 centímetros do primeiro leque nesse segundo leque eu fiz também seis carreiras né? completo do leque esse leque é duas carreiras esse daqui é apenas um tá então aqui vocês podem estar fazendo um pouquinho maior também por exemplo 10 centímetros ou 15. Aqui ficaria entre 20 e 25 centímetros. Tá? Essa saia, ela não é assim, aquela coisa muito justa. Tá? Se você quiser fazer apenas com esses dois leques, vocês fiquem à vontade. Pode fazer e ela vai ficar um pouco mais justa. Tá? E também aqui, na parte do quadril, vocês fazem no, do tamanho do seu quadril. Ok? Porque tem linha que acaba laceando tá e aqui o terceiro leque você vai fazer até o comprimento que você quiser tá bom e olha só ele dá uma pequena aumentada então eu vou deixar aqui a peça reta tá e olha só essa parte aqui ele acaba aumentando tá bom então esses dois leques eles aumentam mas não aumenta assim tanto tá e esse daqui já aumenta bastante então quer dizer se você fizer do tamanho do seu quadril ele vai dar uma aumentada mas não vai ser aquela coisa exagerada ok então é só vocês fazerem a quantidade aqui de centímetros que você vocês quiserem essas duas esses dois lex tá bom então eu vou passar o ponto tá e essa parte aqui eu já passei tá bom foi quando eu comecei a saia eu já passei, eu fiz uma pequena amostra para mostrar para vocês como eu fiz e eu dei todos os detalhes. Né? Eu estava fazendo essa saia com essa linha, a Lace Warm na cor branca, ok? Ela é compatível com agulha de 1,75, o mínimo de 1 milímetro. Ela tem 20 gramas, 80 metros, tá? Então, aqui eu utilizei a agulha de 1.75. A linha que vocês estiver usando não importa. Se vocês quiserem trocar de linha, vocês fiquem à vontade, tá bom? Esse ponto é múltiplo de 5, tá? Então, aqui eu fiz 210 correntinhas para o tamanho M. Se você quiser aumentar ou diminuir, vocês vão aumentar 5 ou diminuir 5. Então, o primeiro passo para fazer esta parte aqui onde vai o elástico, tá? Eu vou mostrar para vocês com outra linha, outra agulha, tá? E vou fazer uma pequena amostra aqui, tá bom? Para vocês verem como como eu vou fazer. Tá? Então, feito lá as 210 correntinhas, eu vou fechar em círculo. Ok, assim tá com ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir três correntinhas e vou fazer um ponto alto para cada ponto, tá? E vou fazer quatro carreiras em pontos altos. Então aqui eu fiz uma, duas, três, quatro carreiras, ok. Então, agora é só fechar aqui assim, ó, dessa forma, tá? Então, aqui você vai pegar no primeiro ponto, ok? E vai fazer um ponto baixíssimo, tá bom? Vou chamar essas linhas aqui, assim, tá? Então, agora a gente vai trabalhar assim, ó, costurando aqui essa parte, tá? Então, aqui eu vou fazer uma correntinha e no mesmo ponto tem que tomar cuidado aqui, tá? Pra pegar no mesmo pontinho, ó, mesmo ponto, ok? E vai fazer um ponto baixo. Agora você vai costurando a peça já escondendo esse fio aqui, aqui dentro. Não tem problema, tá? Então, aqui no seguinte. Escondo essa linha. E aqui atrás. Eu vou pegar no mesmo ponto, ó. No ponto seguinte. Tá? Ao invés de pegar aqui. Eu vou pegar bem aqui no meio, ó. Assim. Ok? E faço um ponto baixo. Então, aqui, ó. No seguinte. Ok? e aqui atrás ó então aqui já está preso eu passo para o outro ponto então ao invés de pegar nessa cordinha aqui em cima eu pego aqui ó bem aqui assim tá ele fica mais reforçado e faço um ponto baixo então aqui no seguinte mais um pontinho e aqui atrás a mesma coisa aí aqui ó tem o um ponto alto seguinte tá eu pego aqui embaixo ó do ponto alto, ok? Então eu vou costurando desta forma: então aqui falta dois pontos para terminar, tá? Eu vou pegar apenas esse daqui e vou fazer um ponto baixo aqui no último, um ponto baixo, aqui no primeiro ponto. Eu fecho com um ponto baixíssimo, ok? Então, essa parte aqui vai ficar aberta, aqui ó, para vocês conseguirem colocar o elástico. E se caso precisar trocar, fica mais fácil, tá bom? Você não precisa ficar descosturando aqui, tá bom? Se vocês quiserem deixar um pontinho a mais, sem problema nenhum, tá bom? Depende muito da grossura do seu elástico, ok? Aqui eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto, tá? E nesta carreira você vai contar o pontinho para ver se tá exatamente com a quantidade que você começou, tá bom? E vai ficar assim, ó. Então, esse ponto ele é múltiplo de 5, tá? Então, para fazer maior, você vai fazer mais 5 mais cinco, mais cinco, mais cinco e assim por diante. E para fazer menor, você vai diminuir cinco, ok? Então aqui para começar, vou fazer uma correntinha no mesmo lugar, um ponto baixo, ok? Aqui eu vou pular um, dois, três, quatro, aqui no quinto eu vou fazer o ponto alongado, tá? Um, dois três, quatro, cinco, seis, sete, ok? Um, dois, três, quatro, aqui no quinto um ponto baixo. Agora eu vou repetir. Um, dois, três, quatro, aqui no quinto o ponto alongado. Um Dois, três, quatro, cinco, seis e mais um, sete. Um, dois, três, quatro. Aqui no quinto, um ponto baixo, e é só repetir: um, dois, três, quatro, cinco. Aqui eu faço o leque, tá? Sempre trabalhando com ponto alongado, ok? Então, aqui na minha amostra, olha só. Ele fica um pouquinho repuxado. Tá vendo? E aqui na saia, ele fica certinho. Tá bom? Então, não precisa se preocupar se caso vocês forem fazer uma amostra e ficar assim. Então, agora eu vou fazer intercalado, tá? Então, aqui onde tem o um ponto baixo, eu vou fazer o leque. Então, aqui eu vou fazer a metade do leque. E vou fazer assim, ó uma correntinha, vou dar uma laçada, aqui nessa correntinha que eu acabei de fazer, vou puxar uma laçadinha, ficando assim com três, Aí eu tiro dois e tiro dois, ok? Então, aqui já tem um ponto. Aqui no mesmo, vou fazer mais um ponto alto, alongado, aqui dois, e três pontos altos alongados ficando assim com quatro a metade do leque, ok? Então aqui vou pular um, dois, três aqui no quarto um ponto baixo e aqui no ponto baixo eu faço meu leque, ok? Então aqui um, dois, três, quatro 6 7 pontos altos tá aqui aqui eu vou repetir novamente pulo 123 um, aqui no quarto o ponto baixo no ponto baixo o leque então é assim que eu vou seguir fazendo vocês podem estar fazendo a quantidade que vocês quiserem lá 10 centímetros 15 centímetros tá bom depende de como você quer a sua saia então aqui para terminar eu venho aqui no mesmo ponto tá e vou fazer aqui mais um ponto alto aqui no mesmo lugar dois e aqui no mesmo lugar três pontos altos tá então aqui na aqui em cima tá eu faço um ponto baixíssimo, ok? Então, aqui, quando vocês forem começar a nova carreira, você faz uma correntinha e aqui um ponto baixo. E começa novamente, tá? Sempre repetindo a primeira e a segunda, a primeira e a segunda. Então, agora eu vou passar o outro leque pra vocês. Quando vocês forem começar, é mais fácil começar daqui de cima, tá? Fica mais prático. Então, aqui uma correntinha, no mesmo lugar, um ponto baixo, ok? Então, olha só, aqui no ponto baixo, eu vou fazer novamente uma carreirinha exatamente igual a essa, tá? Então, aqui duas, aqui três, quatro cinco, seis e sete pontos altos. Uma, duas, três aqui na quarta um ponto baixo. Quer dizer, eu vou fazer exatamente igual a essa daqui, tá? A primeira carreira vai mudar apenas na carreira seguinte. Então agora eu vou fazer a segunda carreira, tá? Do leque número 2 então aqui eu vou fazer uma correntinha e no mesmo lugar um ponto baixo tá então aqui ó no ponto alto eu vou fazer um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto no seguinte um ponto alto e vou repetir um ponto alto para cada ponto aqui do leque, tá? E aqui no ponto baixo eu faço um ponto baixo. E agora é só repetir. Aqui no ponto alto eu vou fazer um ponto alto para cada ponto aqui do leque. E no ponto baixo eu faço um ponto baixo. OK?